Filhos, together! Hum, coletinho nele, para deixar tudo mais fortinho e estabilizado, para ficar retinho e colar bonitinho. Tio hoje eu vou mostrar para vocês como ficou meus equipamentos pós-queda. Então, um agradecimento aqui máximo pra Moto Sprint, que salva a minha vida e me protege com o melhor sempre, né? São oito anos aí de parceria e eu sou eternamente grato, tá bom? Então, Moto Sprint, um beijo, aliás, quero fazer um convite para você, filho. Se você não é inscrito, vai lá no canal da Motosprint TV. Nosso canal luxo lá. Onde a gente faz review, bate-papo, tem a de careca, tem a curieca, tem dúvida do cliente, são as dúvidas frequentes. Tem um monte de coisa luxo lá também para você. E ir se satisfazer da sua vida. Eu não posso muito pra frente, filho. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o um capacete. Capacete que você vai ver. Tá aqui, ó, SRGP, que trabalhou com maestria, só que eu não usei ele na máxima, tá? Que bom, porque assim eu vou. É, depois acho que fazer uma pintura nesse aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Porque na hora de remover da minha cabeça, acho que a galera não teve. E assim, não tem nem o que falar do pessoal lá, que também. Obrigado ao pessoal da ambulância lá, Dr. Flávio, todo mundo que me socorreu muito bem. É, na hora de tirar, deu uma raladinha no asfalto Tá vendo? Ó? Deu uma... Um negocinho aqui Na hora de tirar da cabeça mesmo Então é, não teve nenhum impacto no capacete Graças a nós E a Deus Só que eu quero falar uma coisa importante que aconteceu Porque na hora que eu tomei a, a chicotada O que que ele fez? Ele bateu no cupim, parou o efeito E estabilizou aqui então, esses capacetes, claro, aqui o pensamento é na aerodinâmica, só que, o que acontece? Por ele ter se ser mais avantajado aqui e o Cupim fazendo esse trabalho, eliminou essa paulada que dá, né? essa, essa chicotada que dá na cervical, então foi muito luxo é, a forma com que o capacete se sobressalou nessa pancada aí. Porque eu tomo, eu caio de costas e ele vem. Só que quando ele vem, ele para ali no cupim e fica quietinho. Então, putz, é, eu não dava... A gente achava bonito, eu nunca dei valor assim por ser mais nesse estilo alien. Só que, pô, é, que bom. E quanto mais ele for aqui assim, ó mais talvez ele pare no seu cupim. Então a, a galera fala que tinha que usar o cervical para moto, né? Que é o importante pra... Cuidar dela, então o capacete acabou fazendo essa, essa parte aqui. Mas eu não cheguei a bater no chão, tá? Então o capacete Ele saiu é, ileso da, da pancada. É, claro que teve o chacoalhão, tá? não sei se lá, mas isso qualquer outro chacoalhão teria, então é, tá ótimo. Perfeito? Então o capacete aí zerado. Ah, deu essa, né, isso aqui. Eu não sei se eu dou um manda fazer um tal, é que na verdade, se eu tentar salvar aqui, eu vou ter que pintar. Então, já eu vou pintar, eu vou ver se eu crio uma pintura aí e sei lá o que eu vou fazer. Tô falando com o ciganinho aí, vamos ver o que a gente faz de luxo nesse capacete. Beleza? Se o eu vou mandar um tudo preto. Dark side of moon. Bom, luvas. Vamos lá. A luva também deu uma salvada boa. Aqui, ó ela pegou na parte interna tá ó tanto o slider aqui da palma quanto aqui e a minha mão tá sem nenhum arranhão nada beleza então ela pegou aqui pegou aqui que é de lei lembra que eu falo para vocês ó é de lei o raladão aqui ó aqui ó tá então isso aqui não tem como você escapar muito por isso que eu falo para vocês essa proteção aqui ela é muito válida na mão porque ó, o meta por exemplo foi nesse tombo não foi um impacto que pegou tá zerado aqui desse lado nem pegou a mão por exemplo ó aqui você pode ver Aí pegou bem mais aqui, ó, que é essa pancada aqui que dá, e aqui, ó, nada, isso aqui que fez é de arranhado, ó, tá? Então a luva não fez praticamente nada, isso aqui eu vou mandar dar um talento na família Pardini lá, e já era, tá luxinho, tá? Ah, mas pô, você pega outra nova na Motos Pô, eu, eu, eu poderia pedir, mas eu acho que aqui não, não tem essa necessidade, eu vou falar primeiro com o pessoal da Pardini também são meus parceiros, e aí qualquer coisa, depois, porque eu não, eu não sou é, um maldito, né, eu não extorco, aqui que fala com os meus parceiros, é só quando realmente a necessidade acontece. Então a luva tá aqui e já era. A bota, a bota, aí a bota a gente tem uma, um, um verdadeiro luxinho ela deu uma pegada aqui, aí deu uma pegada aqui, né, aqui pegou pra caraco. Certo? Ó, aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Lembra que eu te falei desses dois sliders, ó? Ó, ó como salva aqui a parte de cima, ó. Tá vendo? Eu falei da bota forma. Essa bota aqui é fodida, velho. É fantástico. Deu o slider ali interno, ó. Aqui deu uma panca no calcanhar. Segurou boneco o rojão, tá? A bota, ela ficou com aspecto feio. Mas ela tá perfeita pro uso, tá? Botinha luxuosa. Também vou continuar usando a. Pode ficar tranquilo. Ó, o que eu te falei aqui, ó. Ó, a antitorção aqui, ó trabalhando firme aqui ó, tem até um novo que eu vou trocar vou trocar por um outro que eu tenho aqui que eu tenho peças sobre essa lei de outras botas que eu já arregacei. ó, aqui, tá vendo, ó? Então a botinha luxo, salvando como nunca bom, a forma eu uso ela desde... 2015? 2015 já cai tudo quanto é jeito e cara, sempre zero, sempre luxinho então, tenho o que falar, essa bota aqui ela é fantástica e aguenta tomo pra caraca, véio. aguenta o bagulho aguenta, é irada não tem. E outra, forma. É forma. Os caras só trabalham com bota, então os caras, os caras sabem fazer equipamento. Filhos, uma coisa que eu quero falar para vocês de verdade, eu sou chato com equipe. É, tipo, antes da minha parceria, por exemplo, eu usava uma CID, a Vórtice. Então eu sempre fui muito chato com equipamento de segurança. Hoje, pelo meu trabalho, é, pela a minha força de vontade e... Pela galera ser sensacional da moto Sprint, os caras vão até meu que eu sou eternamente grato, como eu falei, a gente tem a parceria. Mas se não, eu sempre quis usar o melhor, não importa. Porque é nessa hora que você sabe a diferença que faz, entendeu? Não tem como o barato ter a mesma proteção do negócio caro. Aqui no Brasil, infelizmente, o barato ele sai caro. Uma hora que você precisar, vai acontecer, entendeu? Eu, eu espero que você não precise, nunca, tá? Espero que nunca você precise, mas... É, valoriza Valoriza Porque Às vezes Vocês é, me veem falando assim Ah, que eu falo Macacão é Revit né? No Instagram eu encho o saco E tal sei, sei Porque eu gosto também De encher o saco né? Eu gosto de fazer a, a guerrinha Mas assim É por Vontade tá? Eu fui atrás do Revit Do Revit eu conheci a Motosprint Eu já falei isso num... Porque eu escolhi o Revit né? Esse vídeo está no canal Da Motosprint TV E um mais antigo aqui no meu, no meu canal também Então eu conheci a Revit Depois conheci Sprint E aí, cara, fantástico o casamento, dos os caras lá são nota mil, porque o próprio Eric lá eu conheço desde 2006, tá? Então, pra vocês terem uma ideia de quanto tempo eu conheço essas pessoas que estão lá e como eu me sinto em casa naquele lugar, que é fantástico, a vossa casa. Então, assim, eu sempre fui chato, sempre. E por isso que eu derreto meu dinheiro inteiro equipamento, né, velho? não tem jeito, porque esse aqui foi o produtor de crono que eu usei, tá? Então, esse aqui é o level 2 que eu te falei, testado e aprovado com extremo sucesso por mim, pelo pessoal da ambulância, pelo doutor Flávio, pelos três médicos do 9 de julho e pelo médico do Nest também, que depois eu fui transferido de um hospital para o outro. Então foram quatro médicos elogiando esse equipamento, certo? Então eu não preciso falar mais nada dele, né? Tanto é que a parte onde eu bati não fez nada. Eu torci, eu quebrei na frente da chicotada, não do impacto. Então esse aqui é fantástico, tá aqui ó, level 2 certo? E é o tamanho que a Revit recomenda no macacão dela, e fez o papel, você pode ver tá até um pouquinho achatado aqui, normal, depois de uma queda como essa, não teria como porque você vai ficar inteirão, né filho? Não tem jeito. Então tá aqui nosso protetor, e eu vou depois colocar ele num, num outro macacão ali e tá, tal, não sei o que, porque tá luxinho, tá bom? Fio e agora eu vou pro mais delicado. Que é o um macacão que eles recortaram e já era. Se não dava pra usar, mas tinha que tirar de mim, né? E no momento do acidente a gente não sabia como que era essa lesão, qual a gravidade, se estava afetando a medula, como que ia ser, porque um depende dentro do movimento eu tava cadeirante. Então aí tem que recortar o macacão, não tem jeito. Eu pedi ainda pros caras, falei, meu, me dá a morfina, vamos esperar, deixa, tal, não, não recorta, pelo amor de Deus, por favor, mas não teve jeito. Então, dói o um coração pra caraca, você quer saber, dói pra caraca. Mas eu vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu em todas as partes e tendo uma parte de mágica que vai surgir Vai falar assim, não, a gente vai cortar aqui no elastano que aí depois você consegue salvar. Agora, aonde eu consigo salvar? Aonde eu vou manejar o elastano com o Kevin da Revit? Não dá pra salvar! Não dá, cortou aqui no couro, cortou no couro aqui Como que eu vou salvar isso aqui? Não dá pra salvar Olha isso Esse lado aqui, esse é meu Agora eu escuto que tudo bravo aqui, ó Aqui é meu, aqui é meu Aqui é da queda Aqui, aqui, ó, ó. Aqui, lembra da costura dupla? Perdeu uma, mas segurou na outra Vai, tio Guedinha, presta atenção Ó, certo? Aqui, aqui, tá. E o ombro, Durva? Zero. E o antebraço aqui? Zero. Tudo zerado. O macacão já não pode falar a mesma coisa. O cupim na hora que deu a pancada. Ah, aqui eu deixei, aqui dá pra ver aqui ó proteção do ombro, certo? A proteção do antebraço aqui também, que tá dentro. Agora que já tá sem for da pra mostrar mais fácil. Uma bela betaque, tá? É betaque mesmo beta aqui mesmo, certo? Mere Então, Mere e o macacão holandês. Ou seja, é aquilo que eu falo da Revit. Não é proteção Revit, é proteção de empresas que sabem fazer proteção. Esse aqui é meu, isso aqui é mil, Aqui é do impacto. Isso aqui é mil, aqui é do impacto. Ó. Aí aqui sim foi uma panca gostosa, que foi essa aqui. Que rendeu, rendeu luxo. Mas mesmo assim podia ter quebrado, né? Já pensou quebrar aqui? Mas não quebrou. Por quê? Porque caiu em cima do betaquinho. O betaquinho tá aqui, ó. Então ralou, tal, não sei o quê. Você vê que o couro deu uma pequena afinadinha, mas não o suficiente pra rasgar. Ele tá firme ainda pra caraca. E aqui o ombrinho. Aqui esse lado foi muito pouco o ombro. Aqui foi bem a panca mesmo esse lado. tá? Na parte das pernas. Não fez nada. Ó, deu uma raladinha de leve no joelho. Mais nada grave. Aqui, ó, tá. ó, aqui nada fez, ó. Essa aqui nada fez, ó. Tá vendo? Agora nós vamos virar de costas. Aí sim. Aqui, ó. Aqui é a primeira impactada. Aqui. É onde deu a panca luxo. E aqui, ó. Então ela deu, fez aquela aqui assim, ó. E aí, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. E aqui, deu pra ver? Mas mesmo assim não abriu a costura, ó, dá pra ver que o couro ficou, ó. E aí o é que que eu te falo, a costura tripla aqui na parte de baixo, né? Então é essencial aí pra pancada ter segurado. E aí, filhos, veio uma pergunta assim, pô Durva, se fosse um... Rujação né? um macacão zero, velho, é muito foda, velho, é um macacão zero, zero. Acabou, já era. É. Aí eu vou levar a pessoal da moto sprint lá e vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos deixar lá como recordação. É... Salvou, né? Salvou e salvou muito. Fez o seu papel, que era o principal. Então, cara, isso aqui, velho, pra mim... Isso aqui pra mim, ó. É, vale muito. Se um dia eu trocar essa marca aqui, eu ganhei muito dinheiro. Lembrei disso, já. E não é ruim ganhar né, dinheiro, tá bom, filho Não é ruim, mas... E se eu ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro com uma marca que é tão top quanto, viu? Não é para dar para trás não. para trás nunca. Certo? Só pegar impulso. Máximo, dois passos. Mas não, hey! Mas ó, é... então, o que eu quero falar para vocês, que o problema aqui, me perguntaram, e se fosse airbag? O airbag, ele ia inchar tudo aqui, então ele ia harmonizar mais esse impacto aqui, sim e amenizar mais o impacto, sim, que o protetor de coluna salvou, uh, aqui ia ser da mesma forma e sem bag não mudou nada para mim, talvez esse impacto aqui teria sido um pouco menor mas não quebrou, eu nem sinto dor aqui, ah, tá normal o braço, tudo tranquilo, força de, um, de uma âncora desse do titanique, agora é, o problema filhos foi essa dobrada aqui que eu tive, e essa dobrada falhei até com tava falando até com um outro filho que trabalha da onde plantão e já pegou uns outros o ebank talvez não teria feito diferença alguma aqui entendeu com o protetor de costela também não teria feito diferença alguma que isso aqui foi o um mecanismo do impacto o que eu falei que eu tive um achatamento da vértebra né então foi totalmente de de de de, de, de é, efeito elástico no corpo então foi isso que aconteceu tá então cara aqui tá como ficam os equipamentos é, acabaram né, arrasou aqui, mas serviram, tô vivo, né, é, e na vida de moto eu tenho mais de 80 tombos, então é, grande parte com marcar com Revit, é, desde que eu tô na pista, desde que eu entrei na pista eu só uso Revit, então eu tô desde 2012 usando Revit, todos os meus de pista eu tava com Revit, então aquilo que eu falei, é, eu gosto, sou fã da marca, Confio demais esse equipamento e pretendo usá-lo sempre, essa que é a real, entendeu? Uh, hoje, na questão que a gente tem, como uh, as parcerias acontecem e tal, não sei o que, não tem por que eu sair dessa marca, sinceramente, entendeu? Então uh, tem que ser uma coisa que vale muito a pena e que seja tão boa quanto. Entendeu? Tô falando de boa pra vocês, hein, filhos? Tô falando de uma boa, de tá tocando ideia. E quando eu falo isso, não é que também, pô, pelo amor de Deus, as outras marcas viraram horríveis. Nada disso. As outras marcas são tão boas quanto, tá? Marcas de renome são tão boas quanto. Mas, é aquilo que eu falei. Eu fui atrás dessa aqui. E eu confio. E eu acho que por acreditar tanto na marca também, e gostar tanto, que ela também, acho que me abraça, entendeu? Se você chegar lá na rede da, da Holanda, lá, tá, não sei o quê, os caras não sabem nem quem sou eu. Os caras da Rapture lá não sabem o que é Durval careca, o que que aconteceu tal, não sei o que Talvez o pessoal da Monster quando vai lá fala Mas os caras em si não sabem quem é Durval Então isso aqui é por amor mesmo, entendeu? É isso aí, assim como a bota bota Eu virei o nariz pra caraca pra vir, da, sair da Cid pra ir pra forma Porque pra mim Cid era imbatível, entendeu? E ainda é A Cid ela é fantástica, super bota Eu bati nariz pra vir pra cá Aí eu fui, entendeu? Igual aqui, eu sempre bato o nariz, entendeu? Então eu sempre vou para marcas que eu acredito, por quê, filhos? Porque amanhã sou eu como eu estou aqui hoje, muita gente compra por causa minha, e eu não posso colocar a cabeça no travesseiro vendendo uma coisa que eu não acredito, entendeu? Porque quer, quer, quer, não, ah, mas você é dono da Fitch? Não, não sou, você é dono da Mastricht? Não, não sou, é, não ganho comissão na venda disso, mas é o seguinte, eu sei que você compra por minha causa, Assim como acontece o amor de direção das ex 6 quando eu ponho isso aqui, eu sei que você compra por minha causa. Você sabe que eu sou um cara chato, eu sou um cara exigente, eu valorizo meu dinheiro, então eu quero coisas que são o melhor. E aí, por isso, eu tento ser é, quase transparente, você vê que eu sou tudo branco, para deixar vocês tranquilos de que eu tô sempre falando a verdade. E isso é o mais importante pra mim. A verdade já tem que prevalecer sempre. Tá bom, filhos? Então é isso. Então, tiveram total. De novo, obrigado a todas as mensagens de apoio de todo mundo, é, foi, eu, eu, esse tumbo, foi o tombo que eu mais recebi mensagem de apoio, eu nunca tinha sentido nada igual, uma energia fantástica, e eu tenho certeza que isso vai me fazer me recuperar mais rápido ainda. Tá? Então, é, Enquanto eu alargar, parar, isso não existe, é, mesmo que se eu parar com moto eu morro, então, aí eu morro de verdade, então parar não, é, ir mais tranquilo, talvez, mas parar já mais. Beleza, filhos? É isso. Together é Nós. E aguardo o próximo vídeo, filhinho. Que aí nós vamos pegar na parte X da questão. Essa Essa dói. Essa dói bastante. Dói em todo brasileiro. Eu conheço. Quando mexe no bolso. Uma dor inteira. Próximo vídeo, filho. Que